Olha, eu quero.. Eu estou de Cor de Rosa e quero apresentar vocês ao Vitor que está de azul. Puxa vida, Vitor, por que você não se vestiu de Cor de Rosa? Pô, porque eu estava de viagem, assim, mas aí eu me arrumei uns rosinhos aqui para me acompanhar, para dizer que. Mas o... que a liberdade não tem cor. <risos> eu o chamei de Vitor, porque. É um grande amigo, mas se trata do advogado Vitor Neiva, advogado em Brasília, especializado em advocacia sindical e em defesa dos anistiados políticos. Eu conheci Vitor como advogado de, de presos políticos, reivindicando anistia. E, que é o meu caso, então o Vitor é também hoje, é, além de ser advogado dos sindicatos, dos metroviários e dos professores, ele é conselheiro da ABAP, da Associação Brasileira de Anistiados Políticos. Essa Associação Brasileira de Anistiados Políticos, da qual eu também, vestido de rosa, desde você, hein? também sou um dos conselheiros e um dos que há muitos anos vem lutando pela anistia dos brasileiros. Gente, a, a ABAP é, é, é muito importante, porque ela já conseguiu anistia para muita gente, principalmente, olhem, notem bem, hein, principalmente dos militares. Os, os mai, o maior número de clientes da ABAP em processos para conseguir anistia são militares. Cabos, sargentos, capitães, e pensa que para aí não, coronéis, generais e almirantes, como era meu amigo almirante Thales Godoy, né? capitão de mar e guerras, né? que era um comunista no linguajar deles. Porque comunista, para eles, que estão hoje intentando colocar a ideologia deles sobre nós, né? qualquer um que pense diferente é comunista. Qualquer um que lute pela liberdade é comunista. E, Vitor, é bom você estar aqui. Porque não estamos vivendo momentos cruciais neste país. Em que? Cruciais, por quê? Porque a maior, a maior ameaça que nós estamos vivendo, e não é ameaça, não, é o maior processo e execução que nós estamos vivendo, é o da destruição da justiça, Vitor. E como é que nós vamos reger um Estado sem segurança jurídica? Como é que nós vamos Fazer investimentos para o desenvolvimento sem segurança jurídica. É possível a vida num Estado sem segurança jurídica? É, Desculpem interromper, porque a, aquela guaiabeira com a qual eu estava vestido é chinesa e é quente. É verdade. E nós estamos aqui a, a um calor de, de eu acho que, 40 graus, todos é, suando. Então, eu estou aqui de volta para continuar o, o, que, o que pretendemos seja um diálogo sobre segurança jurídica. É assim, Paulo. É, eu vou usar a sua analogia para falar de vida e sobrevida. Né? Sem segurança jurídica, nossa estruturação como nação é uma estruturação sobrevivente. Então, no seguinte sentido, ou seja, a partir do momento que você não tem certeza de nada, a sua capacidade de, né, de olhar para frente, de arriscar ou de fazer negócios ela é sempre precarizada. Né, isso limita, né, pensando como um capitalista, limita o desenvolvimento econômico da mesma forma que limita uma realização social. Né. Então, assim, é, é, é, hoje parece que a situação que a gente atingiu do ponto de vista de segurança jurídica, ela está um pouco mais crítica. A partir do momento que você tem o abandono ao texto, mais do que o abandono à jurisprudência, o abandono o texto. Então, do dia para a noite, o certo fica incerto. E não se sabe Porque mais o que é. a governo, lei que vale, né? Exatamente, ou seja, é, é, é muito a distinção entre o Sim. governo da lei e o governo dos homens. Ou seja, o governo da lei é aquele que tem pressupostos e valores pré-estabelecidos segundo o qual todo se governa. Isso tem um quê de impessoalidade? Ou seja, independente de eu ser favorável às suas ideias ou desfavorável às suas ideias, se eu ser de um, um grupo, se eu, eu ser do seu grupo ou não. Aqueles valores aqueles postulados, eles valem para que a gente se organize. A partir do momento em que, a depender de quem ocupa as posições de poder, esses valores começam a se fazer ou se desfazer, né, você começa a ter uma, uma situação crítica de desconfiança. E essa situação crítica de desconfiança, ela, ela inviabiliza. Ela inviabiliza né, a cooperação e alimenta a animosidade. Esse é o grande problema. Né? Então, assim, a gente pode usar, por exemplo, como um exemplo do direito econômico, é o caso da Semig. Eu gosto do caso da Semig, ou seja, você assina um contrato que está previsto uma ideia de, de renovação desse contrato, agora, quando chega o momento de renovar, ele não pareceu interessante para o governo, se conversa, a jurisprudência se muda e, de repente, essa renovação não é necessária. Ou seja, você lá atrás, quando você realizou seu investimento, você já planejou a viabilidade dele com a renovação. Mas no momento que isso acontece, ok, para aquele que lucrou com essa não renovação, isso pareceu vantajoso no momento. Agora, isso sinaliza de uma forma onde ninguém sério mais quer investir no Brasil. Você percebeu? Vê, vê, vê o seguinte, é, a história no nos mostra né, que a justiça foi é, instituída para proteger o status quo de uma plutocracia que veio desde a colônia, passou pela República Velha e persiste até hoje. Né? Mas ela funcionava como justiça. Justiça para uma classe, mas funcionava como justiça. Sim, Não sim. sei se, se eu estou equivocado. Agora, essa confusão, esse desmantelamento da, da concepção do direito, do respeito às a, a, regras jurídicas e, principalmente, à a, a, a Constituição, né? a mim, como jornalista, né? me parece que começa no STF, com a introdução da teoria do fato, domínio do fato, do fato para criminalizar o que era uma representação do poder popular. A partir daí, caramba, a gente só viu, assim, como que um processo de destruição da justiça. Justiça não, fica né? Você não sabe o que ela vai defender. Você não tem um norte, nem um sul. Você não, não tem um rumo para a atuação do, do, do judiciário. Se transforma num partido político. E mais que isso, no meu ponto de vista, mais que num partido político, se transforma num Poder legislativo É, é assim <risos> me Explica isso Tá, vamos lá Primeiro a, a, a, a, O poder, vamos dizer, do judiciário Criar normas Então assim, em situações Excepcionais Isso foi, foi introduzido para situações Excepcionais, ou seja Principalmente quando, partindo da ideia De que a maioria Possa fazer uma lei Contra o sistema você dá ao árbitro do jogo o poder de dizer essa lei não vale. Que é a ideia do controle de funcionalidade. É. Né? Então, isso, inclusive, né, é, é, teoricamente, isso se mostrou muito valoroso. O problema é quando você passa a ter uma desvinculação disso com relação ao compromisso, com o resultado desse jogo. Né? Então, a gente Precisa imaginar a ideia de direito e de democracia como uma, uma diferença de padrão civilizatório. Tá? Então vamos lá, você tem uma guerra. Numa guerra o sujeito parte para destruir o inimigo e não tem nenhuma regra. Eu uso tudo que eu tenho e pronto. E se eu te matar, eu sou o vencedor e acabou. acabou. Exatamente. Quando você parte para um nível, que é o nível do jogo, vamos dizer, o jogo ele tem critérios pré-estabelecidos que não, definem é o que é vencedor e perdedor. É e que não, não, não é nem isso. Não necessariamente equilibra, mas exemplo, você pré-define o que vai dizer o que é vencedor, o que é perdedor. Então, por exemplo, no futebol, ganha quem faz mais gol. Se você comparar o futebol à disputa de gladiadores, você vai ver isso com muita clareza. Ou seja, um gladiador precisava matar o outro. Num jogo de futebol, basta fazer mais gol. E isso tem uma diferença de padrão civilizatório. Por quê? Porque quando eu estou jogando... Eu faço um acordo prévio com o um outro jogador, definindo quais são as regras e, quem, e o que vai definir quem é ganhador ou perdedor. E essa é a grande questão da democracia, ou seja, a democracia ela tem uma base que diz o seguinte, olha, todo ser humano é digno de direitos né, que eles são inalienáveis e de direitos de participar do processo político e de ser julgado de acordo com o devido processo legal. Então, esse é o postulado, ou seja, para entrar no jogo, ou seja, não... do mesmo jeito que, ou seja, não se pode jogar futebol com uma espada na mão. Então, a primeira coisa é a deposição das armas, concorda em relação ao jogo e a deposição das armas. Esse é o primeiro acordo. Esse é o primeiro acordo. Para que daí você defina quem ganha e quem perde a partir do convencimento e da estruturação das leis. Certo, agora o que, é que acontece? A partir do momento em que, aí sim, vamos dizer, julgamentos como esse, que diz que porque uma determinada falha aconteceu aqui, o chefe necessariamente de tudo sabia e por tudo é culpado, você já não tem uma deposição da arma, você já tem. E aí o eu... uso do Estado como uma arma contra o inimigo, é o que eles chamam do direito penal do inimigo, ou seja, eu uso o direito penal não para te tratar como adversário, agora eu te trato como inimigo para te destruir. A partir do momento que essa disputa deixou de ser uma disputa entre adversários e passou a ser uma disputa com o um inimigo, você caiu no um padrão civilizatório e você voltou para um momento de guerra. Você pode dizer que você saiu da vida e você passou sobrevida. Por quê? Porque vamos chamar de sobrevida como um estado de insegurança. E é isso que está acontecendo. Ou seja, é, é, você não pode... O resultado do jogo e as regras desse jogo elas têm que ter uma estabilidade porque é essa estabilidade que permite que você planeje a sua vida, que você prospere, que você evolua. Claro. E assim que se estrutura. Em qualquer uma nação, regime, né? em qualquer regime, em qualquer nação, é isso que estrutura uma nação. Você percebeu? É essa comunhão desses valores básicos. Então, vamos dizer, esses valor, valores básicos, né? quer dizer, nos estados contemporâneos, eles são definidos pela Constituição. Então, se a Constituição chega e fala, eu não posso prender sem trânsito em julgado, e você tem o um entendimento que diz que o trânsito em julgado é o esgotamento dos recursos, a título de uma mudança de interpretação, você está prendendo uma pessoa antecipadamente, você está melando o jogo. É como se você estivesse no futebol fazendo um gol de mão. E quando começa a dizer que gol de mão vale... Para você sair o futebol, do futebol, né? acabou, acabou o futebol, acabou, né? exatamente. É, é, é, Virou é handball. É, handball ou basquetebol, e a tendência é que com o tempo vire pancadaria. É. E é esse, né, objetivamente, o, o grande prejuízo que se tem com né, o desfazimento desses valores e com o descompromisso com essa carta. Então, quer dizer, hoje a interpretação ela é de ocasião. E essa interpretação ela pode ser, inclusive, contrária àquilo que o texto diz. Então, se você começa a achar isso legítimo, você já não tem mais um jogo. Ou seja, quem eu colocar ali, ele pode dizer o que quer que seja, desde que seja a meu favor. Você percebeu? Você já está falando de o poder dos os amigos tudo aos inimigos além é, e, e com essa teoria do domínio do fato eles destruíram o comando do PT né eles pegaram o presidente né que era o genuíno né? pegaram o secretário geral que era o, o Zé Dirceu e pegaram o tesoureiro né que era o, o Delúbio né? cabeça tronco e é. <risos> acabaram com o partido Sim, em base a, a uma teoria espúria que eles interpretaram mal lá da Alemanha. É, assim, é, a teoria em si, ou a tese em si, imagina o seguinte, um acadêmico... Esse certa... Barbosa, para mim, é um pulha, um oportunista, que fez isso para ganhar dinheiro e comprar propriedade em Miami. É, eu... eu... Eu não posso dizer isso. Mas eu posso. Eu não posso, posso dizer isso. É, eu ó, posso. Agora, eu sim, posso porque lá. sei que ele tem a propriedade em Miami e em Paris. É, mas assim, o, é, o, que eu, o que eu chego a dizer é o seguinte, olha. Essa teoria, por exemplo, aplicada ao acidente da Samarco, levava à prisão toda a diretoria da Vale, por exemplo. Pois é, não levou. Essa, esse, você entendeu? São esses os casos. A grande questão é o que Que é o critério de julgamento... O critério de julgamento ele precisa ser universalizável. Ou seja, se eu condeno uma pessoa com base nesse argumento, eu tenho que, conde... tenho que ter condição de condenar todas as pessoas que dentro daquele argumento estariam dentro daquele conjunto. Esse é, a... é um dos elementos essenciais da imparcialidade. Eu não posso adotar um critério aqui, um, um critério acolá, que é a história dos dois pesos dos medidas. É essa que é a grande questão. E... O argumento que aí, de certa forma, eu concordo, ou seja, a, a aplicação da teoria do domínio do fato, mudou o patamar da liberdade de julgamento em processos criminais, ou seja, você passou a adotar a ideia de uma prova presumida. Né? A prova presumida ela, ela é um, um critério perigosíssimo. Você sabia, ou você teria que saber, né? Não é nem você, sabia, é, você é, porque ter... assim, é, é, é, se a gente for imaginar, eu não vejo diferenças estruturais entre a ideia da prova presumida e da guerra preventiva. Ou seja, você pode vir a me atacar, então eu te ataco antes. Que é, por exemplo, o que um o Bush usou, você percebeu? É essa questão do critério que marca um decréscimo de padrões civilizatórios. A partir do momento que então, você, você for usar a análise, você começou a adotar o parâmetro das guerras preventivas e a gente mudou de patamar do ponto de vista de beligerância no mundo. O mesmo pode estar vindo acontecer a partir do momento que você faz isso. Ou seja, é, a partir do momento que você legitima o uso de critérios diferentes de acordo como o um julgado e o um julgador, o sujeito que é amigo do julgador se sente mais à vontade de fazer coisas que estão em desacordo com a lei. Então daí você vai ver o aumento de vítimas no campo, o aumento de assassinatos de indígenas e ultimamente o aumento dos feminicídios. Então assim... Tudo é relacionado, porque a ideia do direito penal é o quê? Ela, ela tem na sua essência usar o caso de exemplo. Olha, isso aqui não vale, isso aqui não pode, não é para ninguém fazer isso. Se você permite que alguns façam e outros não, você não passou um recado estruturado para a sociedade. Você percebeu? E essa margem de segurança deixa que o amigo do poderoso se sinta mais à vontade para fazer o que não está exatamente. E tripudiar sobre os menos poderosos. É, agora, por um outro lado, okay. os menos é, poderosos é, é, também... É, é tripudiar, né? É, tripudiar. É, é, os menos poderosos, de certa forma, a partir do momento que não vem um caminho institucional para que respeitem a sua dignidade de vida, a tendência natural é que eles procuram caminhos não institucionais. E esses caminhos institucionais também fomentam a animosidade. E aí você passa a ter um estado de insegurança permanente. Por quê? Assim, é isso, é a sobrevivência em é um estado todo é Tudo é vale pelo Instituto de sobrevivência. Vanessa quer perguntar, Eu perguntar alguma coisa? Eu acho que seria interessante falar um pouco a respeito da situação é, da anistia e dos futuros pedidos, né porque o governo já deu declarações... Que, que é contrário à nova concessão desses pedidos, à aprovação né, dos pedidos. Então, como que, que ele vê esse tema dentro desse novo governo agora? Tá. É, falando sobre lei pura, né, vamos dizer assim, juridicamente falando, a concessão de anistia, a lei de anistia, ela concedeu os direitos que são adquiridos, ou seja, se a pessoa preencheu os requisitos de ser anixiada e de ter direitos àqueles benefícios, ela tem direito adquirido aqui. Agora, o grande problema é que o reconhecimento desse direito, hoje, ele depende fundamentalmente de um processo administrativo. Então, se bloqueado esse caminho o processo administrativo, você teria o caminho judicial. Certo? Agora, é aquilo que a gente está falando, ou seja, a gente vive um momento histórico em que o resultado do jogo ele não está tão garantido, ou seja, você tem um nível de imprevisibilidade. Então, se a gente, eu li uma matéria hoje dizendo, por exemplo, que a, o governo italiano não queria que o César Battisti passasse pelo Brasil com medo de alguma surpresa jurídica. Quer dizer, e se isso acontece em relação a um governo estrangeiro, imagina o que é que isso acontece no universo das empresas ou das pessoas. O problema é que as pessoas têm que conviver nessa, nessa insegurança e na incerteza eterna a sua reação ela é uma reação defensiva e a reação defensiva é a reação sobre, né? sobrevivência sobre o clima da, da sobrevivência ela legitima o aumento da agressividade e da animosidade como um todo. A tendência, infelizmente, ela não é uma tendência favorável. -se? se o que a gente quer é se constituir como nação né? e ter respeitado os seus direitos fundamentais não é dando sinais dissonantes do que é direito e o que não é direito e é, infelizmente, o que eu entendo que a gente vai fazer Pois é, Vitor é, é, essa questão de tirar do, do Ministério da Justiça a, a Comissão de Anistia e passar para o Ministério da Mulher e dos direitos humanos e que mais família Hã? família, é família. família. Tá? agora é, é ministério da mulher dos direitos humanos mulher família é. e direitos humanos ah mulher família direitos e direitos humanos, humanos está em último lugar é isso aí <risos> sim sim e aí a, a, a, a comissão de anistia que era do ministério da justiça desde que foi criado agora passa para esse ministério quando um, um jornalista perguntou para a eleita de Jesus, o que, que ia ser do, das questões dos anistiados, perdida no tempo e no espaço, ela achou que estavam perguntando para ela sobre a comissão da verdade. Ah. Perguntaram sobre a Comissão da Anistia, mas como também a Comissão da Verdade está? É, sobre era? a jurisdição. É, olha, é, é, mas, olha, nesse embrólio todo, nessa né, ignorância toda, é, talvez ali o Cristo né, tenha iluminado essa mulher, ela disse, no passado a gente não mexe. <risos> seja, é que eu é dizer, Constitucionalmente, né? Mas é isso. É, é importante a gente ter essa clareza, ou seja, você, é importante a gente ter essa clareza, ou seja, você rompe uma determinada organização política e funda uma Constituição. Essa, nessa Constituição, o Estado assume que cometeu erros né, e assume o compromisso de indenizar aquelas vítimas daqueles erros. De reparar os. De reparar, exatamente. Não, ou seja, assumiu aquele compromisso. Assim, eu não consigo ver como mudar esse compromisso sem mudar institucionalmente o regime político. A questão, e isso, assim, né, o, o, o Bolsonaro, nesses, nesses dias de governo, esse governo, nesse dia, ele tem se mostrado muito hábil no sentido de quê? De inviabilizar é, administrativamente a realização desses direitos. Ou seja, eu transfiro a demarcação de terra indígena para o Ministério da Agricultura, e como não tem prazo para decidir, isso fica por isso mesmo. O mesmo pode acontecer com relação aos requerimentos de né? assim O nosso regime constitucional diz que a alternativa para isso é o recurso ao judiciário. Né? E assim, é o que eu vejo hoje como alternativa. Eu, pessoalmente, a minha análise jurídica é que do ponto de vista daqueles direitos que já foram assegurados tanto pela Constituição quanto pela Lei 10.559, isso não pode ser cassado para aqueles que preencheram aqueles requisitos na data em que houver alguma mudança legislativa. É essa grande questão. Assim, juridicamente é isso, é o que diz a jurisprudência, possivelmente é o que diz o entendimento sobre direito adquirido antes mesmo de uma nascer. Agora... Isso não impede que se tente mudar o regime jurídico ou que se tente, eventualmente, alguma interpretação heterodoxa. Eu, pessoalmente, não acredito nesses casos. É, é Até por porque, porque, pô, a gente tem recentemente o um julgamento do Supremo, né, no 553-710, que diz que essas indenizações têm que ser pagas, inclusive, independentemente de precatório, ou seja, essa é uma discussão que a gente tem que acabar. Então, o judiciário mandou um julgamento, um caso de repercussão jurídica, dizendo, olha, Ó, oh, você disse que tem que indenizar, você reconheceu o direito de indenização, então você tem que pagar essa indenização e vamos parar de discutir isso. Você Como a gente, vamos lembrar que a gente até, nós nos referimos de que, se não a maioria, o, o, o, o grande percentual dos administrativos são todos militares. O maior processo da ABAP é um processo. Não, do, do, da, da aeronáutica, porque são todos militares. Tem os processos da arenia, da, da, da, da, da, da, dos marinheiros, também um enorme processo. Sim, sim. Tem, tem o, o, os processos do, dos sargentos e, e, e, e, e dos cabos do exército. Nossa senhora, a quantidade de, de, de militares anistiados é, é enorme. É assim, seguramente. Agora, independentemente disso, assim, é uma coisa que a gente tem que reconhecer, e eu acho que isso é importante, que chama atenção, é o quê? Que eu entendo que a nossa, o nosso processo de anistia ele foi mal feito. No sentido de que ele foi feito, ele foi no sentido de construir, mais construir uma indenização do que de revelar a história. Não chega e fala, eu vou dar a indenização pelas vantagens, de acordo com a posição profissional que você teria se você não tivesse perseguido. Você percebeu? Então, ou seja, eles construíram um processo de anistia de uma forma em que o anistiado chega nesse processo, mais tendo que dizer da sua trajetória profissional do que o que o Estado fez com ele. Eu Você percebeu? A comissão da verdade colocou as coisas no lugar. Sim, exatamente. Você percebeu? Que aí a comissão da verdade, exatamente por quê? Porque o mais importante em processos dessa natureza é dizer aquilo que é inadmissível que o Estado faça. Porque esse recado ele tem que ser claro. Para os governantes do passado, para os do futuro e assim por diante. Porque a partir daí você tem uma alteração do padrão civilizatório. Você vê, olha, eu não posso punir você por conta das suas convicções políticas. Eu não posso te demitir, eu não posso te prender sem dever do processo legal, eu não posso fazer nada disso, ou seja... Você tem a liberdade de pensar. Você tem a liberdade de se expressar. Esse é o primeiro passo para que eu possa viver em uma sociedade em que valorize o convencimento através do voto. Se eu não posso pensar livremente, como é que eu posso convencer? Então, é... Eu... Essa é a grande questão, é como se eu colocasse um dos times para jogar sem poder usar os pés, usando a analogia do futebol de novo. É, é uma situação absolutamente surreal. Ou seja, e o fato da gente não ter concluído esse processo de anistia permite que se reinstaure uma caça às bruxas, que é o que a gente está vendo. É aquela história, o sujeito, a pessoa que não compreende a sua história está condenada a repetir os erros do passado. Infelizmente é o que a gente está fazendo. Vitor, foi, foi muito bom ter você aqui, ah. caramba, né? deu uma, uma aula de Direito para todos nós. Olha, vocês que estão nos vendo, acompanhe Diálogos do Sul, que você vai aprender um pouco de Direito aí com as palavras do Vitor. E não esqueçam, para a gente continuar dando esse tipo de esclarecimento para vocês, nós precisamos do seu apoio. Apoio é fácil, é só se subscrever. Subscreva-se lá no site, está lá, dá um clique. Né? Tem lá para o zap zap, assim, você tem ali no telefone e tal, pô, dá um clique e você está inscrito para receber o, o boletim dos diálogos. Ele é assinante de diálogos. Como vocês darem isso?